Meu amigo, minha amiga, o tema de hoje é o casamento gay. Eu entendo que está havendo uma confusão, um equívoco muito grande da parte de legisladores, opinião pública e mídia. Imagine duas senhoras, solteironas, como se dizia antigamente, e amigas decidam viver juntas para que uma ampare a outra durante a sua vida e mesmo na doença e na velhice. Amigas, não transam, mas constituem uma unidade familiar. Uma dessas duas pessoas falece. É preciso que haja um dispositivo legal que as reconheça como família. É preciso que elas tenham o direito a constituir uma família, um casal, não forçosamente para relações sexuais, mas para que possam, inclusive, adotar crianças, para que tenham direito à herança. Se essas duas pessoas, duas mulheres, ou dois homens querem ter relações entre si ou não querem, é problema de foro íntimo. Eu não tenho nada a ver com isso, nem você. A questão é, a lei que permite o casamento de pessoas do mesmo sexo não deve ser chamado de casamento gay. Deve ser simplesmente casamento.